O primeiro ponto que eu chamaria a atenção é o etnoconhecimento envolvido. Como essas pessoas, que nós chamamos de índios, mas que são caigães, são caigães de uma terra indígena específica, ou são guaranis de outra terra indígena de outros lugares específicos, como essas pessoas veem o mundo, classificam o mundo, percebem o mundo? Bom, a tese, ela, feita aqui na antropologia, né? ela tem por objetivo comparar as formas de produção do território entre as duas maiores populações indígenas aqui no sul do país são os Guarani e os Caigang, eles são passíveis de uma comparação mais precisa com outros povos da mesma família linguística, que no caso é o G e os Guarani com os Tupi-Guarani. Então, a partir de uma reflexão etnográfica, eu busquei estender essa comparação né, para compreender como que, através de umas certas escalas de organização, eles produzem territórios que se replicam em padrões observáveis no nível mais continental que há, via de regra, um, um adensamento populacional muito maior por unidade territorial, se quiser chamar de aldeia, no caso dos G do que no caso dos supi Tem um fator interessante no mundo G que são as várias autoridades que existem, né? então você tem sempre muitas lideranças, né? É os caciques, os vice-caciques, os conselheiros, os fiscais, e essa estruturação hierárquica na política ela tem um reflexo na produção do território e ela tem um reflexo na relação com o Estado, quando se fez necessário demarcar a terra indígena, eles foram muito rápidos em perceber essa necessidade e conseguir a demarcação. E os guarani ainda hoje lutam por pequenos pedaços de terra. Então, muitas vezes, eles ocupam terras indígenas que foram primeiramente demarcadas por, por Kaigang. Então, esse modelo, digamos, rizomático, ela, ele tem implicações também no diálogo com o Estado hoje em dia. Mas, por outro lado, eles têm uma capacidade de manutenção de rituais e da própria língua muito mais vigoroso, talvez, até, do que os caigangues. Então, é interessante você pensar essa dialética entre um e outro. Então, se você tem uma língua, digamos, caigangue, e a gente consegue ver dialetos da língua caigangue por regiões. No caso dos tupi, em geral, você tem a mesma língua falada aqui no litoral do, do Paraná, por exemplo, e é, é a falada no Paraguai, eu chamo de um rizoma guarani, em contraste às tuberosas caiganga. O etno conhecimento é uma porta para a gente aprender sobre natureza, relações humanas, relações históricas. E aí aproveitamos isso de maneira ainda escolar, mas em algum momento da história do Brasil nós vamos conseguir migrar esse conhecimento indígena para, para o nosso modo de fazer sociedade.